E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou enfrentando o Bird que emagreceu de tanto da B-Shift Confira o vídeo até o final, se inscrevam e também colaborem no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí no Pix aí. Bora pro vídeo. bird crossfit vem essa corrente volta ah beastfit e... para Não. Esse... mas que coisa fica aí Bird, ele não tem magia, mas os, os golpes dele... Ah! Soltou tô chiclete, o, os golpes do Bird é bem... garra também. Ah, esse Vestir que eu tô falando, atrapalha a vida de qualquer um. Ele é um personagem bom. Ah! o vôlei aí em cima de mim. Agora você vai ver. Calma lá. Esse pulinho dele é enganador, meu. Agarrou o dorso. Para de ficar coçando aí. Não esqueceu ainda de ficar coçando. A mão que atrapalha. Ah, saiu com meu agarrão. Vem querer me agarrar. Ah, bird. Tá todo metido só porque tá estiloso. De novo esse vestígio. Um trabalho. Esse chiclete. Soltando esse big big, velho. <risos> Olha. Nossa. Vem aqui. Eita, agora ele quer me chipar. Ah, vem querer vir com tudo Dá cabeçada especial Já era a minha vida Não adiantava nem eu defender Esse bird tá esperto Quase que eu perco Bora, amigo com certeza ele vai continuar. Vou trabalhar. Ele ficou muito casa coçando. Toma, pesada. Coelhada, cabeçada. Ah, shift que me atrapalha. Toma. A esperta aqui no, com o VT dele que tá cheio. Paciência, mas dá pra chegar. Ah. Quero o chiclete, não. Ah, um trabalho pra chegar pra esse V-Shift me atrapalhar de novo. Ah, vem pular. lado. Agora você morre. De novo. De novo saindo tá fora. Que coisa! Toma! Let's go! Ah, oh, what the hell? Você saiu do meu golpe? Meu, vai pra lá! Tá me deixando todo... todo. Acho o Bird um personagem engraçado também. O jeito dele. Ah. Pessoal, comenta aí. Vocês gostam de enfrentar o Bird? Quem gosta de jogar com ele? Ah, não saiu. Eu acabei errando. Vacilei. Ah, agora você vai ver. De uma coçadinha, né? Essa mão fedida! Para! Toma a porrada! Acabou com isso. E é, boy. Meu <risos> vai ver Eu preciso ganhar Mas não deu certo Oh meu Ganha okay, aí Que raiva Agora você vai ver Bora amigo! Round one! Flight. Ah, cara! Toma a porrada! Tô chegando! Tem que tomar cuidado! Pode pular! Eita! Eu acho ele também enganador. Ó, oh. vai seu falso, me enganou duas vezes. Ah, para com esse V-Shift de novo. Só dá o V-Shift a jogada toda. Tá bem treinado. Hum, que raiva. Toma. Agora é chance. Agora você morre. Tchau! Vai mexer com o meu zanguefe. f pra você ver. Ah, Bird. Fica aqui na atenção Tô vendo o que, que ele vai fazer. Ele pode pular, ó. Vem. Oi! Oh! Esperto! Mas calma lá! Ah não, cara! Ai, que raiva desse golpe! Para. Mas que me deixou tonta! Cara que não para! Olha! Morre, louco! Mas sim, tô quase morrendo! Ah, caramba. Gente, tu... Eu sou por mim. Eu preciso ir com tudo. Ah, meu poder aqui. Ah! Não é nada. É ah. nada. Mano, tô bem esperta. Para! Eita! Gente, tá tenso. Sim. Match point. Tá decisivo aqui, ó. Tem que ir pra cima. Para de dar esse v -shift. Ah, cara, já tá morrendo. Chegando. Nowhere to run, nowhere Meu, eu errei. A ciência. Calma lá. Atenção. Olha isso suga também Ah, eu tô morrendo, gente Obrigado, amigo Você é um amigo Adeus, amigo Foi tenso jogar com esse you bird. Win. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então é isso aí no Pix aí. Até mais. Tchau.